Olá, amigos do Rio Mafra sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos para mais uma entrevista nesse começo de campanha que estamos ouvindo, conhecendo os candidatos. E hoje temos o privilégio a honra de receber aqui na nossa redação ela que é atual vice-prefeita de Mafra e hoje candidata a deputada estadual pelo Podemos, doutora Celina triste Doutora, seja muito bem-vinda ao Rio Mafra Muito obrigada, é um prazer estar aqui nesse conversando com você nessa rádio tão tradicional aqui da cidade e podendo trocar algumas ideias né, sobre a nossa candidatura com a população é, de Mafra e região. né? Tá certo, eu gosto de brincar, já que a doutora, é, já, já fizemos algumas brincadeiras e eu brinco com ela que a gente já foi para a guerra junto, né? Fizemos um, uma operação no exército, lembra? Ah, verdade. Foi muito interessante aquele dia. Uhum. Um dia lá no, no exército, foi bacana. E aí eu pergunto para a senhora, que não era do campo político, a senhora era uma professora universitária, advogada, presidente da ordem também já foi, e aí decidiu vir para a política e agora voando ou os maiores. O que, que trouxe a senhora para essa guerra? Pois é, de fato, né? eu nunca havia me envolvido na política partidária, partidária, né? Mas, de qualquer forma, de uma maneira ou de outra, eu sempre estive envolvida na política. Seja na política universitária, seja na política da OAB, tanto da OAB local como da seccional, assim como também nas questões é, do município, né? Porque, ora, eu fazia parte do CODEM como presidente da OAB, ora como... É, advogada indicada para substituir o presidente, né? Porque como é, os presidentes que me sucederam sabiam que eu gostava desta desta parte, né? Então eu era sempre a representante de Mafra em audiências públicas e da OAB de Mafra, né, nas audiências públicas no CODEM, né? Então de uma maneira ou de outra eu sempre estive envolvida e preocupada com os destinos da, da nossa cidade. E isso, naturalmente, né, é, chega um momento que você percebe que você tem que parar de falar e realmente colocar a mão na massa. né? E quando veio o convite do Podemos para acompanhar o projeto que eles traziam para o município, eu achei interessante até porque vinha de encontro com aquele meu querer, com aquela minha angústia né, de ver uma cidade que não crescia, que tinha tudo para crescer e não crescia. Aí comecei a acompanhá-los ali, ajudar na, na elaboração do programa, e, mas não tinha pretensão nenhuma de me candidatar. E quando veio, então, o convite para eu integrar a chapa como vice-prefeito. Eu achei muito interessante, né, porque afinal de contas é um convite importante. Né? O vice-prefeito é, pode derrubar um candidato, como pode alavancar a candidatura. Então, eu vi, assim, que foi, foi depositado na minha pessoa uma confiança muito grande e que era um novo desafio para minha carreira e que eu deveria, assim, né, colocar a mão na massa realmente né, e fazer aquilo que, que nós nos propunhamos a fazer, que eu via como um projeto viável de desenvolvimento para a MAFRA. Doutora Celina, hoje nós temos cinco candidatos a deputados estaduais por MAFRA é um, estamos há 22 anos sem nenhuma frense na Assembleia Legislativa. E eu pergunto para a senhora por que votar na senhora, quais são os seus desafios, suas propostas, que a senhora quer defender do nosso povo. Sim. É, e, na verdade, né, foi no exercício da vice-prefeitura que nós vimos a necessidade, nós, o prefeito Emerson Mazo, o partido do Podemos, a necessidade de lançarmos alguém é, do nosso projeto é, para uma candidatura a deputada a deputado estadual, né? Novamente o Podemos, o prefeito, depositou em em minha confiança para representar esse projeto, né? E de fato nós temos é, hoje cinco candidatos, quatro eu acho, né? Quatro candidatos a deputado estadual por aqui, né? É, mas eu vejo assim que Mafra tem toda a condição de eleger um deputado estadual. E eu vejo que as pessoas devem, na hora de votar, é, analisar o currículo, a história de vida pessoal, familiar, política, pública, profissional dos candidatos, as entregas que cada candidato já fez, o que foi na cidade, o que fez pela cidade, para daí, então, decidir pelo seu voto. E, graças a Deus, eu não tenho rejeição nenhuma ao meu nome mesmo tendo exercido advocacia durante 37 anos, que é uma profissão que geralmente é, você, em tese, né, cria alguns inimigos. Mas, graças a Deus, eu tenho muito respeito, tanto dos meus colegas advogados como dos meus ex-alunos, né, justamente porque eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza né, que sempre exerci advocacia com muita eticidade, com muito senso de justiça, é, não me prestava a qualquer, a qualquer situação. Né? E isso me trouxe esse respeito, é, não só dos meus colegas, mas da comunidade de um modo geral. Então, meu nome não tem rejeição. É, eu sou uma pessoa que tem um preparo já pelo, pelo trabalho como coordenadora da, na UNC, né, do curso de Direito, como presidente da subseção de Mafra, por duas gestões, é, pela advocacia, né? 37 anos, né? advocacia a arte do, do argumento, né? você tem que ter um, um, uma cultura razoável também para você poder ter esse arcabouço argumentativo, né? então... Eu vejo que eu, o meu nome é um excelente nome, não querendo desfazer dos demais, né? Mas vejo que estou preparada, tenho coragem para enfrentar as coisas, né? Isso é, é conhecida, essa minha coragem, essa minha determinação. E estamos aí, estamos na luta, né? Não dá para parar. Doutora, nós tivemos recentemente um evento dos empresários aqui na região destacando algumas ações, algumas é, ações de trabalho em prol de uma classe, não só dos empresários, mas de uma forma geral. É, desses projetos, o que a senhora traz como bandeira que gostei também de atuar e que vai estar defendendo? Tem, alguns candidatos não gostam de usar essa, essa expressão, uma bandeira de trabalho, mas acho que isso simboliza de uma forma mais prática o que a senhora quer fazer quanto eleita. É. É, são duas coisas. Né? Primeiro, é, a FACISC, é, através das associações é, comerciais e industriais, promoveu esse movimento da voz única, que é uma, um resumo é, das reivindicações é, de cada região de Santa Catarina. E reduziram isso num documento é, que, para trazer subsídios aos candidatos, é, sobre o que o, os empresários, no seu ponto de vista, seria mais importante é, para se implementar na, em cada região. Eu achei uma iniciativa muito interessante, é, basicamente para o Planalto Norte, o que se pleiteia é, vai de encontro aquilo que a, algumas das minhas propostas também, é, por exemplo a questão das nossas, da infraestrutura das nossas rodovias, né? a BR-280, que eles pleiteiam a revitalização urgente, sinal de telefonia, 5G, é, a, a implantação de um hospital infantil e, e UTI neonatal no Planalto Norte, que não temos, né? então as crianças têm que ir para Joinville. A revitalização da 418, né, a SC 418, lá na Serra Dona Francisca, né, Piraberaba e tal. E, de fato, tem a ver com aquilo que nós já nos propunhamos. Né? Até com, em relação a isso, a NTT fez três audiências públicas é, na revisão do contrato de concessão. Né, e nós percebemos com surpresa que a nossa região aqui não estava contemplada em... Em momento algum, né? Então a BR-116, por exemplo, né, que vai de, de Mafra a Lages, e nenhum trecho tinha nada previsto nos planos da, da NTT. E nós é, participamos das audiências públicas, o prefeito foi até Brasília, é, também tivemos em Lages e Curitiba, é, foram as outras duas, e conseguimos reverter. Né? Em parte isso porque conseguimos a promessa da implantação de um viaduto ali no quilômetro 111 da BR-116 e também a implantação de um viaduto ali no trevo de Canoinhas, né? garantindo assim uma maior trafegabilidade, melhor trafegabilidade, além da questão de segurança. Né? Muito bem, doutora. Nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu queria deixar o microfone, as câmeras abertas para a senhora se dirigir aos eleitores conversar, fazer suas considerações finais. Ótimo. Então, é, a nossa candidatura tem como pilares básicos é, a questão de incremento do agronegócio. Né? O Planalto Norte é a, um grande produtor de, de grãos, carne, etc., mas os nossos produtos são todos exportados em natura. Então, o que, que nós precisamos para alavancar o Planalto Norte, é, é propiciar políticas públicas que incentivem a instalação de empresas de beneficiamento desse produto na nossa região, destes produtos na nossa região. Porque, o que acontece? Via de regra, a gente, é, nós compramos né, aquilo que os nossos, recompramos os nossos produtos beneficiados por valor muito maior. Então, isso vai alavancar com certeza, né? O Planalto Norte vai gerar emprego, vai gerar renda e o Planalto Norte, então, vai sair dessa situação, né? Precária que estamos. Outra bandeira que que empunhamos também é o empreendedorismo. A exemplo do que estamos fazendo aqui em Mafra, é, pretendemos estender isso por toda Santa Catarina, também com políticas públicas de incentivo ao pequeno e ao microempreendedor, né? Programas de capacitação Uh, juros zero, uh, enfim, né? é, situações assim que façam com que a pessoa possa abrir uma empresa, mas esteja apoiada pelo poder público, né? para evitar aquela situação de que a pessoa abre a empresa e logo fecha porque desconhece minimamente do negócio. O combate à corrupção, da mesma maneira como fizemos aqui em Mafra, né, é, Vamos lutar por políticas públicas é, de, que implementem, através de legislação, sistemas de gestão anticorrupção, compliance, é, conselhos, auditorias constantes é, nas secretarias, assim como também estamos fazendo aqui em Marfa desde o início do governo. Né? Esses são é, os três pilares básicos, né? além das pautas femininas, que sempre me acompanharam, né? toda a minha vida profissional, e é isso que me propõe. E é lógico, né? levar para o Planalto Norte Catarinense aqueles programas de desenvolvimento que estão dando certo aqui em Mafra. Nós temos uma experiência vencedora, nós não temos somente um discurso, nós temos a possibilidade de demonstrar na prática que aquilo que prometemos ao povo mafrense estamos, de fato, implementando. E é isso que nós queremos levar para o Planalto Norte como um todo, porque ninguém cresce sozinho, Douglas. Essa ideia de que ah, eu vou crescer, não me importa os outros, é uma ideia egoísta, egoística, não é? que hoje em dia, graças a Deus, está sendo superada. Se o meu vizinho não cresceu, eu não cresço também. Não é? Então é isso que nós queremos, com a nossa política, alavancar o desenvolvimento do Planalto Norte como um todo. Muito bem, uma última pergunta, o 105 tem tudo a ver com o aniversário da cidade? Ah, de uma certa maneira sim, né? E por que não? 105 anos, né? É 19 Esse é o número. <risos> esse é o número, esse é meu número, não esqueça. Ah. Muito bem, para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Você pode conferir essa e outras reportagens no portal, no nosso site, e a gente volta a qualquer momento com muito mais informação. Obrigada.